Poliomielite, sarampo, odifiteria, tétano e coqueluche. Você sabe o que essas doenças têm em comum? Todas elas podem ser evitadas com vacinas. E ainda assim, vem matando milhares de crianças todos os anos no Brasil. A vacinação infantil é uma das ações mais importantes para prevenir mortes de crianças de até 5 anos. Por isso, um dos projetos de pesquisa do Observe Infância investiga como anda a vacinação infantil no Brasil. O objetivo do vaccine é compreender por que a cobertura vacinal vem caindo em nosso país, que tem tanta tradição na imunização de crianças. Analisamos os fatores socioeconômicos que têm impacto na cobertura vacinal, como o acesso à atenção básica à saúde e a programas de proteção social, como o Bolsa Família. A partir de grandes bases de dados nacionais, nós olhamos para cada um dos mais de 5.500 municípios brasileiros. O que percebemos é que existe muita desigualdade em relação à cobertura vacinal. E essa desigualdade está relacionada principalmente com o acesso à atenção básica. Onde a atenção básica não chega, a queda da cobertura vacinal é mais acentuada. Nós também estudamos como o tema da vacinação é tratado no Twitter. Montamos uma base de dados própria para isso. E constatamos que, enquanto a cobertura vacinal cai no Brasil e fala-se cada vez mais do assunto no Twitter, menos o Ministério da Saúde participa dessas conversas. Desde dezembro de 2021, monitoramos tweets sobre vacinação de crianças contra a Covid-19. Os primeiros meses de monitoramento coincidiram com o momento em que esse debate estava em alta nas redes sociais. Mais uma vez, observamos que o Ministério da Saúde não está entre os usuários que mais participaram da conversa. Aqui no Observe Infância, a gente quer qualificar a discussão sobre vacinação infantil. Queremos compartilhar as evidências científicas que produzimos com famílias, gestores e profissionais de saúde. Se esse assunto te interessa, ou se você cuida de crianças e tem dúvidas sobre vacinas, se inscreve no canal. Toca o sininho para receber as notificações sempre que a gente trouxer novidades.